vou fazer uma pergunta bem direta para você, você quer ser contratado como propagandista de um grande laboratório farmacêutico atuante no país? Mais do que isso, além de ser contratado, você quer performar muito acima da média de outros profissionais deste mercado? Essa pergunta é válida mesmo para quem não tem experiência precedente como propagandista, para quem inclusive acredita em crenças ainda como, ah, só se contrata se tiver QI. Beleza, fica comigo que você vai entender que essas e outras crenças não fazem sentido algum quando na verdade o que importa é desenvolver as competências chaves para performar nessa profissão. E como que eu sei disso? Então eu preciso me apresentar. Meu nome é Celso Dias, eu sou cofundador da Benchmark em Treinamentos e desde 2015 nós temos uma missão, ser ponte para as pessoas que desejam atuar como propagandista no país inteiro. Nos últimos cinco anos, nosso canal no YouTube se tornou o maior do país sobre a profissão propagandista. Eu também escrevi um livro, O Jeito Bem de Ser Propagandista, sobre esse método que agora apresenta você com detalhes. Eu fui convidado, muito por causa desse livro também, a palestrar para cerca de 200 gestores em uma big pharma brasileira de muito prestígio, na qual vários de nossos alunos atuam. Nós já geramos cases de sucesso em todo o território nacional, são pessoas comuns como eu e você estão sendo contratadas cada vez mais pelos melhores e maiores laboratórios farmacêuticos do país. Mas o que eles estão fazendo para isso acontecer? É isso que eu vou te mostrar ponto a ponto. Eu vou te apresentar um método que tem permitido que essas pessoas se destaquem nos processos seletivos e performem muito acima da média. São pessoas que têm se destacado nos processos seletivos, que têm sido contratadas, que têm performado, que têm ganhado prêmios e que têm até mesmo sido promovidas como gerentes e alcançado sucesso nessa profissão. A Benchmark ele vai muito além de um curso. Eles capacitam a gente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 E hoje eu me sinto uma profissional completamente capacitada para o setor farmacêutico. O curso me orientou, né? me deu um norte, me apresentou o que é né? a indústria farmacêutica. Hoje eu sou do Laboratório Ache, né? consegui o ingresso aí no início do ano, né? em janeiro. E já estou trabalhando aí na indústria farmacêutica aqui no mercado aqui de Sergipe. O curso te promove uma habilidade assim de comunicação, de interação com outras pessoas. Você consegue estudar no seu tempo, na sua disponibilidade e isso tem facilitado muito o meu aprendizado. Imagina, isso pode acontecer sim para você e eu vou te mostrar isso agora. Antes de falar sobre o que, que funciona, como esse método funciona, eu preciso dizer para você o que isso não é. Ou seja, o que não funciona e por que, que eu sei, porque eu mesmo já testei, eu mesmo já errei. E hoje eu evito que vários alunos cometam os mesmos erros. Então olha, esse método não é um curso tradicional que vai te dar, te passar termos técnicos da profissão. E por quê? Porque isso não faz diferença alguma. Não é saber a cascata do ácido araquidônico, não é entender de termos fisiopatologia, é, termos técnicos, farmacologia, etc, que vai te colocar nessa oportunidade. Para você ter uma ideia, gestores não fazem esse tipo de pergunta em processos seletivos. Agora existem coisas sim que são chaves. E essas coisas você precisa chegar pronto na hora que você sentar frente a frente com o gestor da indústria farmacêutica. Esse sim é o nosso foco, não é uma receita de bolo, uma receita pronta, uma fórmula mágica que vai te colocar lá. É um processo, é um programa de desenvolvimento inteligente que vai desenvolver em você com a metodologia que é consagrada no mundo inteiro, nas melhores instituições de ensino no mundo, ela voltada para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das competências chaves para essa função. Não é apenas teoria. Conteúdo é importante, mas isso é muito pouco. Sabia que a maior especialidade do seu cérebro é esquecer? Sim, o meu e o seu cérebro é especialista em esquecer. Tudo aquilo que você aprende e que não encontra uma oportunidade de aplicar na sua prática, na sua rotina, é simplesmente descartado do seu cérebro. Então imagina que você faça um curso maravilhoso, pontual, de um final de semana ou poucos dias e aprende uma porrada de coisa, mas aí passa um tempo sem oportunidades de executar aquilo tudo ali e aí você é convidado para um processo seletivo. Você acredita mesmo que as coisas importantes que você aprendeu nesse curso estarão vivas na sua lembrança? Eu te garanto que não. Para isso você precisa de um método que consegue decodificar toda essa experiência e fazer com que você Exercite tudo o que você precisa na sua realidade, na sua prática. Em outras palavras, é ser propagandista hoje para ser contratado amanhã. Outra coisa que eu quero deixar bem claro já de uma vez é para quem esse curso é e para quem não é. Assim você pode avaliar muito bem esses tópicos e decidir se isso é para você ou não. Então para quem esse curso? Se você está determinado a ser propagandista, se você sonha com isso, mas não sabe qual o próximo passo que você tem que dar a favor desse objetivo, com certeza esse curso pode te ajudar. Se você já tentou participar de processo seletivo, se você já se candidatou a algumas vagas, mas nunca é chamado, isso não é normal. Com certeza existem oportunidades no seu perfil, no seu currículo, coisas que você pode desenvolver para se tornar mais atrativo. Se você está disposto a superar algumas crenças limitantes que, do contrário, você não vai sair do lugar. Acredite em mim, se você ficar acreditando que o setor é fechado, que só se contrata por indicação, você não vai ter força suficiente para treinar, para se desenvolver, e para aperfeiçoar o que você realmente precisa para alcançar as oportunidades. Gênero não tem relevância nenhuma. Laboratórios contratam tanto homens quanto mulheres, tá? Isso não faz diferença. Experiência comercial é muito bem-vinda, mas não é algo determinante. A pergunta é, você está preparado para viver de metas, viver de resultados e entregar? Você vai ter que provar isso na entrevista. Obviamente que ter experiência e cases de sucesso facilita isso. Isso é muito bem-vindo nesse setor. Mas existem outras formas de provar para o gestor que você está pronto para o desafio também. CNH é fundamental. O propagandista, ele está o tempo todo em deslocamento para visitar médicos, clínicas, hospitais. Então é muito importante que você tenha uma CNH e permanente. Experiência prévia na propaganda médica não é necessária para a maioria dos cargos. Na verdade, o desafio de ingressar em vários laboratórios é muito parecido tanto para quem tem experiência quanto para quem não tem de qualquer forma esse programa vai servir para você e para quem não é esse curso para quem está em busca de fórmula mágica receitinha pronta olha isso não existe e eu não te prometo isso em tempo algum o que vai acontecer é um programa sério e muito bem estruturado de desenvolvimento de competências. O aluno passa por sete projetos e seis cases que são corrigidos por um mentor que também é gestor na indústria farmacêutica. Então ali um processo total de desenvolvimento e é um comprometimento com o seu próprio sucesso. Então não tem facilidade, mas sim é possível. É completamente factível, especialmente se você se dedica a esse propósito. Esse curso também não é para quem é, já é xícara cheia, para quem se acha bom demais. Olha, eu já tenho uma experiência enorme, comercial, eu sei tudo sobre vendas, eu sou o melhor, sou especialista. Então você já devia estar na indústria farmacêutica, você não precisa desse curso. Esse curso é para quem está disposto a aprender, a desaprender e a reaprender. Então vem com humildade, vem com a xícara vazia que você vai crescer pra caramba. Olha, esse curso também não é para quem, de repente, está ainda em formação, está na faculdade, é muito cedo ainda, a maioria das oportunidades, elas pedem ensino superior. Claro que existe sim oportunidade para treinir, para estagiário, é uma opção sua. Mas eu vejo como um curso mais direcionado para quem já está formado, independente da área. Existe aí uma crença de que, para ser propagandista, até porque o nome confunde, né? representante farmacêutico, propagandista farmacêutico, não tem nada a ver com ser formado em farmácia ou em qualquer área da saúde. Então, independente da sua área de formação, você é bem-vindo, sim. Eu já falei para você como que não funciona. Então, como que faz, Celso? Para ser, de fato, contratado, para estar preparado para as oportunidades quando elas aparecerem. E aí, eu preciso te explicar um pouco sobre o nosso método. O nosso curso é dividido em quatro grandes módulos da iniciação, projeto, rotina e entrevista. O único curso do mercado que tem a entrevista como o último tópico a ser abordado e eu vou te explicar porquê. Isso porque o curso ele é embasado nos quatro pilares da contratação do propagandista. Para você saber quais são, o primeiro pilar é o autoconhecimento. O primeiro ponto e o mais importante é se conhecer nessa história toda. Não adianta você querer alcançar essa oportunidade da mesma forma que eu, um outro gestor, um amigo chegou lá. Você tem que se conhecer e saber como se vender. Então o primeiro ponto é esse, é descobrir quem você é e quais são as suas fortalezas e como você desenvolve essas suas fortalezas para alcançar as suas oportunidades. O segundo ponto é o poder para acessar e criar as oportunidades. À medida que você for avançando no curso, um mundo de oportunidades vai se abrir a você. Uma porque você se conhece mais. A segunda é porque você conhece muito melhor o mercado onde você quer atuar. E aí, isso vai muito além de networking, que é importante também. Mas muitas pessoas têm networking, têm acesso, mas não têm o que fazer porque ainda não são interessantes para a função. E aí vem o terceiro pilar que é desenvolver as competências técnicas e comportamentais para se tornar um propagandista atrativo para as oportunidades. O mais provável é que hoje você vá atrás das oportunidades, não é assim? Você busca e muitas vezes não encontra. Já imaginou uma realidade bem diferente dessa, onde as oportunidades vão até você? Na semana passada, eu conversava com uma bente, que é como carinhosamente nós chamamos nossos alunos, e ela falava que estava participando de dois processos seletivos ao mesmo tempo e foi aprovada nos dois e pôde escolher. Por quê? Porque ela se tornou um profissional atrativo para as oportunidades que ela queria. E aí entra o quarto pilar, que é o mindset, é desenvolver a mentalidade certa para que você seja mais forte, mais robusto, para que você tenha resiliência e não caia em toda a crença que te vendam por aí. E perceba que você, a partir de como você pensa e enxerga a sua realidade, pode sim construir ela a favor dos objetivos que você traçou para a sua vida. Se você é uma pessoa que acredita, por exemplo, que o laboratório é o responsável pelo seu treinamento, é muito provável que isso não vai acontecer para você. Porque o profissional propagandista ele tem um alto nível de autogestão. Ele tem uma capacidade enorme de organizar a própria vida e de ser o seu próprio gestor. Enquanto você não assumir a própria responsabilidade sobre os seus resultados, isso provavelmente, esse é um item só, mas isso provavelmente não acontecerá para você. E todos esses aspectos serão trabalhados de forma muito inteligente e gradativa ao longo dos quatro módulos do curso. O módulo de iniciação vai ser responsável para te introduzir nesse cenário da indústria farmacêutica, te explicando o básico, explicando sobre os dados dos setores, como anda o crescimento da indústria farmacêutica ao longo dos anos, de cada laboratório, e também entendendo para onde está caminhando a profissão propagandista, que já se transformou muito ao longo do tempo. Você também será introduzido à nossa metodologia e à nossa comunidade exclusiva, onde interagem alunos e profissionais da indústria farmacêutica, gestores do país inteiro. Seu networking vai aumentar instantaneamente. No segundo módulo, no módulo de projetos, você será introduzido aos projetos e será desafiado a criar, desde o posicionamento de marca de uma marca fictícia baseada no produto real, que é o Bentiflam até o Visual Aid e a mensagem mínima. Você sentará na cadeira do gestor e entenderá como que o laboratório pensa o mercado, pensa o produto, e isso te dará uma visão muito mais estratégica da atuação no campo. No terceiro módulo, você vai ingressar na rotina do propagandista. Você vai ver as peculiaridades da vida do propagandista, das dores, dos desafios que ele vive e como você vai resolver esses desafios a partir de cases baseado em situações reais. Não existe respostas certas. Cada pessoa vai criar o seu próprio caminho a partir de como ela vê o mundo e o gestor vai aprimorar, vai desenvolver isso em você para que então você aprenda a pensar como um propagandista e a criar suas próprias soluções e respostas para os desafios que você vai viver. E aí sim você vai estar preparado para a entrevista. No quarto módulo, você vai utilizar tudo o que você aprendeu para criar respostas autênticas para as entrevistas de empregos que você vai viver. Pensa nisso. Pensa em você como gestor, na frente de uma pessoa que você sabe que não está brifada, que não está seguindo o roteiro pronto, mas que simplesmente flui porque domina aquilo que ela diz que quer. É isso que o curso vai entregar para você. Essa autonomia, essa segurança, essa confiança de que você está preparado para os desafios que te esperam na indústria farmacêutica. Olha, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, sucesso nunca acontece por acaso. É competência. Nós estamos prontos para ser a ponte para o seu sucesso na indústria farmacêutica. A pergunta é, você será o próximo dente da indústria?